Então vamos lá, uma aluna pediu pra gente imprimir o pala gaúcho, né? Que ela não tá conseguindo ah, O pala gaúcho ele é impresso em impressão pôster, tá? Então o teu Adobe tem que estar tá atualizado no teu computador Você só vai conseguir imprimir ele pelo computador e com o Adobe atualizado, tá bom? Se você não está com o Adobe atualizado Eu tenho um vídeo mostrando como é que atualiza E no vídeo também tem o link para você atualizar Você também pode vir até mim e pedir né, o link do adobe Que eu mando o link para você atualizar o teu adobe Tá bom? Então vamos lá, ó Vamos começar com o RN, que é o menor, tá? Então vamos lá Você vai clicar, né? Impressão Vai dar duas folhas, ó Olha aqui Aí você vai vir O teu molde tá na folha 2, Tá? a folha 3 você não quer a folha 1 primeiro também que é a apresentação da, da empresa você não quer você quer os teus moldes que está na folha 2 então você vai vir aqui página, tá? você quer só a página 2 e o teu Adobe vai selecionar só a página onde está os teus moldes tá aí você vai imprimir e depois vai colar uma folha na outra e você vai ter o teu molde tamanho real rn ok então esse é o rn tá vamos imprimir agora o tamanho zero. mesma coisa você vai imprimir vai dar duas folhas também né o teu molde tá na folha 2 você vai vir em páginas tá página 2 tá ó vai dar duas folhas tá então lembrando que o teu Adobe tem que estar atualizado. Vamos pegar o outro. Vamos para o 1 agora, tamanho 1. Tá aqui, tamanho 1. Você vai imprimir, tá? Em tamanhos, nunca deixe em reduzir páginas aqui, flor, nunca, tá? Nunca reduza a página, sempre vai tamanho real, tá? Tamanho real, o teu molde vai sair para fora. Olha aqui, ó. Saiu pra fora, vai imprimir só essa parte branca. Então, você vem em pôster. Vai dar duas folhas a quatro também. Tá? Você quer só o um molde, vem em página. Teu molde tá na página 2, seleciono dois aqui, coloco o dois, só vai imprimir os moldes. Você não vai imprimir a apresentação e nem a foto do molde. Você vai imprimir ah, só os moldes para você fazer, né? Então, daí você cola, vai dar duas a quatro, você cola uma na outra. Então, o RN, o e um, vai dar duas a quatro, ok? Vamos para o outro, então. Vamos para o 2 Vai imprimir, né? Sempre tamanho real, né? Pôster, aqui, vai dar duas a quatro também. Tamanho dois, duas a quatro. Página, quero só os moldes que estão na página... Dois. Selecionou a página, vai dar 2 a 4 também, tá? Então, RN01 um e 2, 2 a 4. Vamos para o 3. Página. Aqui já vai dar 3 a 4, ó. Vai dar 3 a 4. Seleciona a página, página 2 é onde está os teus moldes. Vai imprimir essas três a quatro você vai colar assim e vai dar o teu molde em tamanho real ok vamos para o 4 4 vamos imprimir 4 vai dar 4 a 4 ó 4 a 4 você vai juntar as 4 a 4 assim como mostra aqui nessa fotinho tá e vai dar o teu molde em tamanho real, tá bom? Então, o 4 vai dar 4 a 4 O RN, o 0, 1 e o 2, 2 a 4, ok? O 3, 3 a 4, o 4, 4 a 4, ok? Mesma coisa, você vem em página, teus teu molde tá no 2, tá? Você coloca o número 2 aqui e vai imprimir só o teu molde Vamos para o 5 agora para o 5. 4 a 4 também o 5, tá? 4 a 4, página, página 2. Vai dar 4 a 4. Lembrando que o teu Adobe tem que estar tá atualizado, OK? Vamos para o 6 agora. Vai dar 6 a 4 tá. Tamanho 6 vai dar 6 a 4 tá. Se você vir em tamanhos, né? Nunca deixa reduzir página. Você vem tamanhos, re... nunca deixa essa opção. Você vem tamanho real. Tamanho real, o teu molde tá todo para fora porque só esse quadradinho branco que vai imprimir. Então você tem que usar o Essa opção de pôster e essa opção de pôster só vai te dar se o teu Adobe tiver atualizado. Tá bom. Essa grade, esse modelo, ele é inteirinho com pôster, tá? Ele vai... Você vai ter que imprimir ele inteirinho com essa opção pôster, tá? Clicando essa op opção pôster. Se você for imprimir em tamanho real, ele vai sair pra fora e não vai dar o teu tamanho normal. Se você for tamanho real, reduzir página, ele vai ficar menor, vai ficar pequeno, tá? Então, você vai usar essa opção pôster, tá bom? Então, o tamanho 6 vai dar 6 a 4, tá? Aí você vem em página... Teus moldes estão na página 2 Aqui você vai imprimir só os moldes Depois você vai colar uma 4 na outra Como mostra aqui Juntar o quebra-cabeça e que vai dar o teu tamanho real O teu molde no tamanho real, tá bom? Então, um 6 vai dar 6 a 4, tá bom? Vamos para o 7 agora Vamos imprimir o 7 vai dar 8 a 4 Ó, 8 a 4 Ok? Página, página 2 É onde tá os teus moldes E tá aqui, vai imprimir só os moldes Tá? 8 a 4 O 7 E vamos para o 8 agora O 8 vai dar 12 a 4, ó Tá? 12 a 4 Mesma coisa, você tem que usar o pôster aqui, essa opção pôster tem tá que estar selecionado para ele dar esses recortes aqui, ok? Aí você vem em página, página 2, que é onde tá os teus moldes, você vai imprimir só os moldes. Vai dar 12 a 4, ok? 12 a 4, tá bom, meus amores? Então é isso aqui, tá? O Pala gaúcho é assim que tem que imprimir, ok? Beijos, espero ter ajudado. Tchau, tchau!